Você que está querendo montar um computador novo, a gente tem aqui a Hawar, uma empresa estreante aqui na BGS. Primeiro, conta pra gente o que é a Hawar, pra quem não conhece. A Hawar é uma empresa que está entrando no mercado de games com uma mentalidade um pouco diferente. Eu gosto de frisar isso porque assim, a gente pensa primeiro no jogador, no que a pessoa quer jogar, como ela quer jogar e depois a gente monta a configuração ideal para aquela pessoa. É, a gente é uma indústria brasileira, é, no interior de Minas ah, Nossos computadores, eles são configurados pensando em qual jogo você quer, como você quer jogar A gente tem computadores é, desde a primeiro modelos de entrada com um i3 e uma 1050, que é uma placa de vídeo de entrada A modelos já mais high-end, que são um i7 com uma 1080 Ti E até o nosso modelo i9 que está ali, que é um modelo com um SLI de duas, dois é, duas placas de vídeo 1080 Ti e aqui no stand, hoje, o que vocês trouxeram para mostrar para o pessoal? É, hoje no stand, a gente trouxe o lançamento da oitava geração de processadores da Intel, que é o lançamento oficial hoje da Intel no Brasil, vai ser no nosso stand. A gente tem também o selo Intel Extreme Masters, que é um produto que ele é homologado pela Excel, que é a empresa que faz os maiores campeonatos de games do mundo. é o campeonato de CSGO, o campeonato de Dota 2. E quem quiser encontrar vocês por, por internet, site, Facebook, onde é que a gente acha? Hoje você pode encontrar nossos computadores no nosso site próprio, que é o www.howar.com.br e também no Cabum, que é o nosso parceiro de vendas. Eu tô procurando uma pessoa bonita, mas tá difícil de ver. Eu garantia mesmo, o governo é sem garantia. Não, tirei, não, não vou jogar de conta para não falar que eu. vou... Eu... Você foi tendencioso, né? Você, é, você, é, você é aí. vai fazer o resultado aí, você mesmo. Lá vai, é agora. Eu...